O FEFEC é o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas. Nas eleições passadas, ele foi de aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões. Ele é regido pela resolução específica do TSE número 23568 de 18. Esse fundo é disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao TSE, esse distribui aos diretórios nacionais, e se o partido não tiver candidato próprio ou em coligação, ele não pode distribuir esse recurso. O que não for utilizado retorna à conta do Tesouro. É muito importante que esses recursos sejam tratados com muito cuidado. Lembrando que há também a aplicação mínima obrigatória de 30% nas campanhas de gênero feminino. Um grande abraço, cuidado com os fundos públicos e até o próximo áudio ou vídeo.